Demência As pistas começam por aqui Com a Vai a gente Bota aí pro dia, Olha, foram tiradas um pouco das pistas Dá pra pegar Olha aqui As pistas começam aqui Continuamos caminhando Olha ali, mais ali um pouquinho ali. E olha Mais aqui Mais aqui Tô andando, talvez eu já tenha que pesar em mais pistas Olha, várias manchinhas assim, ó Sangue A hum. gente continua andando Olha pra cima aí Ai meu Deus Ai sangue Sangue Sangue Sai Pisa Gente, olha só mais um e meu cabelo, pra vocês verem ver Eu achei que foi chato demais, gente Gente, me contem aqui nos comentários Se vocês gostou de miojo Eu amo miojo E eu acabei de comer miojo eu Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui eu tô... Gente, olha a cachorrinha da minha tia Ela não é coisa mais linda É muito fofo, muito fofo, é muito fofo. É mel. Meu! meu. Ai que linda! <risos> e neste momento eu estou entrando aqui no Free Fire eu vou começar a ir na tela para vocês olharem. Oi! Tá! parte do vídeo tá meio ruim aqui, gente. Agora é por causa que eu comecei a gravar com o celular, tá? Onde vamos cair? Vamos cair num lugar bem agitado, gente. Porque hoje eu tô raro de Legal! <risos> bem louco! Aqui, ó, gente. Já caiu um aqui em cima. Ó, Gra oh, granada de gel, granada de luz. Tem uma já. Já, mas já tá aqui, Já, chega. né? Ó, oh, gente, eu tô rodando em cima aqui pela casa, porque como vocês podem ver, eu estou perdida, né? Mas depois, é isso que eu quero. Então a gente já vai lá pro TPT, né? Porque a gente rascola, como já falei. Já tô encartado no carro, então a gente vai depois, porque eu tenho medo de fazer isso, né? Aí então, também tem que pegar o seu, mas pega mais do carro. Nós vamos aí também, então a gente. Mas eu pego o carro, assim, só pra uma força, assim, qualquer coisa acontecer, né? Mas eu já fui, né? Então. A missão que eu já fiz é carrinho, mas agora eu não sou mais. Às vezes eu sou Zé Carrinho, sim, mas só. Ai, meu pai, eu tô aqui falando. E nem tô bem lindo, a mãozinha. Olha, gente, a pessoa, eu não gosto a pessoa. A pessoa fica lá de boa, a gente eu Ali, achei, achei. Achei. Não vai me matar. Tem crema morri, Uhul! Gente, olha, pode ser uma A minha pontuação tava maior, gente. só que aí eu joguei uma partida arrepiada e aí diminuiu muito. Eu queimou o 3, né? 29, eu não vou cair na ponta não é na... mesmo? Eu esqueci. Eu que eu tiro não por isso mesmo. Aí é por isso que eu estou nesse cenário aqui. e a gente caindo aqui perto. Tem, eu vou me equipar aqui, olha. Granada de gel que tem. Olha, o tá com uma mãe. vai de eu vou fechar de Vou subir aqui na, na guarida, da minha eu não sou um tá? tem Uma pessoa. Ó, ó, tem sim, tem sim sim, sim, sim, sim, gente. Oh, oh. cadê, cadê, cadê? Eu só com Gente, nem tenho um é essa mas eu sei que. Não sei. Entendi. Entendi. entendi. Tô... Ai. não consigo, mano. não consigo, mano. não consigo. Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho Gardões. Pedrinho Gardões, por que você foi matar? Porque eu gravei pro meu canal. Você me foi tentar passar vergonha de novo, hein? Mas ok, veja, gente. Tô relevando assim. Mas enfim, gente, é isso. Eu não vou gravar mais com Fire aqui nesse vídeo porque eu acho que já deu, já tá bom. Gente, como eu não sei mais o que fazer agora, é o bicicleta que tá aqui O que tá acontecendo ali, gente? Tudo bom? Não tô entendendo nada. Não. não entendi foi nada. É a bicicleta que tá aqui atrás. Gente, esse mês, no caso, semana que vem, né? Eu vou colocar a parte de baixo do meu aparelho porque, ó, essa laje vai juntar, só vai a parte de cima. E esse no meio eu vou botar a parte de baixo, no caso da minha eu for. Então, é isso, é isso. Alô? Alô? O quê? Não, só pode saber de brincadeira. O quê? É sério isso mesmo? É sério, é sério, isso mesmo. Como assim, cara? Vou mostrar ela pra você. Oi, vó. Oi? Posso te mostrar no meu vídeo? Pode. Ai. Ai, ah, meu Deus do céu. Pra que isso? É no meu canal. É? Mas você não vai, vai botar isso aí, não? Vou. Não, mas é assim? Eu, desse jeito? Tá, tá linda, vó. Mas você. Não. Mas você vai, você vai botar isso bem na, não. Seu vídeo? Vou. Não, mas assim, feio não? Que feio, vó ah. Tá linda, olha. Tá linda. Mas assim, toda descabelada, toda assim, roupa. Que isso, tá mas o que é que você tá fazendo? Os outros vão ver? Vô. Não, vó. Não, assim de jeito. O que é que tem, vó ah. Tá Sim. linda. Ah, não. Ai, ai, ai, ai, ai. Tá linda, vó <risos> <risos> Ah. De novo. Não, não bota <risos> Tchau de novo P Tchau, tá? Tchau <risos> Um espelho aqui Ah, meu uhum. pai, não bota isso não É pro meu canal, vô Ah, tá uhum. É só pra fazer barulho você, né? É ah, gente, então foi isso, eu não sei, mas eu comecei a fazer jiu-jitsu. Yeah! Eu já postei no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, você não tá sabendo disso. Então eu vou deixar o link pra você entrar aqui no meu Instagram. É, tá aqui na descrição do vídeo, tá? E se qualquer coisa você não conseguir entrar pelo link, você entra, pesquisa lá. É Luisa Talmatupo, tá? Com um acento no i. Já faz um tempinho já, acho que vai fazer um mês ou dois meses, não sei, acho que é. E sério, eu tô amando muito de paixão. Eu vou botar uma fotinha aí de o. Que mono! Nossa, eu invento essas coisas só não dá mais trabalho na edição, mas ok. Que eu fico um dia inteiro editando um vídeo. Ou às vezes um dia e meio também. Tá? Eu tava por aí andando na minha bike E no meu pezinho tinha um telete... Por que, que eu tô falando isso, cara? Eu não vi Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu... Então é isso. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.